Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. Aí a, a, As vacinas, o, o, essa corrida, né? Porque parece que é uma corrida, né? Tipo, o vírus vai mutando é. a gente fica... E agora a, Corona, a Coronavac parece que tem é, é uma terceira Tão dose. Estão falando de terceira. É, Hoje eu vi a publicação. É, é, é, um, é um reajuste. Que... Por causa do seguinte, vírus respiratório é muito comum dele ficar mudando. Ele muda uma perninha, ele muda o meio, ele muda... Ele não muda muito a coluna vertebral dele. Tipo assim. Não vira outra coisa. Ele não é. vira outra coisa. Mas ele muda a maneira como ele entra na célula, a maneira como ele fura é a, a da membrana. Chave e a fechadura, Isso, né? Isso. Ele Sim. vai mudando aquilo dali. O que muda para pior, para ficar pior, acaba. Não perpetua. Tá. A cepa fica. Agora, quando ele muda e ganha vantagem, ele, ele predomina sobre a anterior. Então, essa delta. Ela é muito. A, a variação que ela fez, ela entra nas células do organismo muito mais fácil do que as outras. Então você tem o Brasil, por exemplo, que só tem aquelas outras variantes. A delta está entrando, no Rio de Janeiro já mais da metade é delta. E daqui a um mês vai ser tudo delta. E no é? grande território nacional vai ser tudo delta. Porque ela reproduz e infecta muito mais. Isso vai colocando mais pressão na vacina. A vacina tem que ser mais eficaz, hum, é isso? Aí o cara fala assim, ó, como toda vacina para vírus respiratórios, sabe aquela vacina da gripe do idoso? A gente Sim. não tem que dar todo ano. Por quê? Porque o vírus muda, você muda. Ah, a vacina é sempre diferente? Sempre diferente. Ah. Você coleta os vírus que estão circulando no seu país no primeiro semestre, até agosto, remete para o Butantan, ele faz a média de quais são as principais vírus e faz o mapeamento para falar é um vírus diferente. Aí na hora de fazer a vacina ele faz com aquelas cepas que estão mais circulando tá. naquele momento. Por isso que porque se você fizer com a cepa do vírus da gripe que estava rolando sete anos atrás, é. É. ele já mudou tanto que ela está aqui. Então aparentemente isso estão discutindo. Esse coronavírus, a gente provavelmente vai ter que ficar tomando vacina até ele entrar em equilíbrio com a gente. Talvez a gente vá ter que, no futuro, colocar ele dentro daquela vacina da gripe. Falar, ó, hum. Vacina gripe que o, o corona que está circulando, a cepa atual, já está aí dentro. Esse pode ser um caminho. Eles estão vendo que a imunidade cai com o tempo. Então já estão falando de terceira dose... É, alguns países já estão adotando, hoje eu vi uma publicação lá do pessoal da China, do Coronavac, falando que no estudo deles uma terceira dose aumenta oitenta e tantos por cento a cobertura, a resistência, mas por enquanto a maioria das vacinas está dando conta de segurar a Delta é que ela é muito transmissiva, então a gente vai, vai assistir mais casos aí, mas já estão falando sim em terceira dose. Mas tem outra variante? aí A Delta é a mais... Toda vez que você tem um país que vira epicentro você lembra que começou, começou com a China. É. Depois, na Inglaterra, o cara falou Ó, surgiu uma variante na Inglaterra, porque a epidemia na Inglaterra foi grande. Depois veio uma epidemia na África do Sul, era a terceira variante. Depois foi Manaus, Tivemos uma epidemia tão grande, na primeira onda em Manaus, que teve uma variante. Quanto mais gente infectada, mais chances de... É uma loteria, porque o vírus entra no meu organismo, o seu, no dele, fica brigando ali dentro, ele sai diferente, ele acha um caminho diferente. Caramba. E essa delta foi daí. Ele Índia. muda dentro de você? É, ele só muda quando ele entra em contato com... Ele briga com o teu sistema imunológico. O vírus, ele só tem duas propriedades. Quanto que ele transmite e quanto que ele convive. É mau negócio para o vírus matar o hospedeiro. É. Estamos aqui, tem um vírus brabíssimo, pegou mim, eu morri em duas horas, não deu tempo dele passar de mim para os outros, ele acaba junto. Entendi. Então ele está tentando multiplicar os, os, o gene dele e vai mudando para ficar mais competente. Aí na Índia, que deu esse baita, veio essa variante. A gente estava com epidemia, o Epicentro estava na Indonésia. Tá todo mundo. Mo monitorando para saber se na Indonésia não vai sair uma outra variante. É, nós temos os países africanos que praticamente não tem sistema de saúde, que não monitoram, então pode pintar uma variante de lá. Por isso que o mundo só vai estar livre disso daí quando a gente conseguir, como humanidade, que é uma coisa que a gente vai ter que discutir nessas, nesse novo mundo que vem aí, que não, há, não existe solução para os Estados Unidos, para a Inglaterra. Vai ter que vacinar Todo mundo, porque se aparecer uma variante que seja resistente às vacinas, zero jogo e volta tudo para estaca Pô, a zero. Caramba. Então, o mundo vai ter que fazer um esforço muito grande. Se a gente está falando de duas doses para 8 bilhões de pessoas no planeta, a gente vai ter que produzir aí uns 15 bilhões de, de doses, que é dose para caramba. A gente deveria agora estar tá falando de um esforço mundial, de vários laboratórios produzindo. É, tem países que não tem condição de pagar, não tem dinheiro, a gente ia ter que estar tá pensando numa lógica de como, como fazer isso, porque do contrário é. É a é humanidade muito primária. E é um aprendizado, viu? porque esse, a taxa de letalidade desse vírus é 1%, 1,5%, alguns países 2%, 2,5%. Tá, isso significa que 97% das pessoas vão viver. É. E se fosse 10% se fosse 10 vezes mais letal, 90% ia viver. Caramba. Cara, 10%, 10 vezes mais, até agora morreu 550 mil, 10 vezes mais teria morrido 5 milhões e meio. Caramba. Então, assim, esse desmatamento absurdo, esse excesso de população, concentração de gente no mesmo lugar, com animal, com, sem vigilância sanitária, esse negócio lá na China de comer qualquer tipo de comida, animal silvestre, essas coisas, o ser humano vai ter que debater qual é a dele. A gente vai continuar entrando em floresta, vai continuar. O vírus, às vezes, está ali equilibradinho na floresta. Você vai lá, desmata. Ele vai ter que ir para cima de alguém. É. Está se... paradinho lá. Ele tá lá. O Zika vírus era um vírus que existia numa floresta na África chamada Zika. Ah, é? Desmataram a floresta, o Zika. Cara. Bingo, saiu do mundo. É... Fez o estrago que fez. Também o efeito estufa, né o efeito gelo. Estufa, tá, tá... sabe que tem coisa que está lá por tem baixo. Tem muita coisa nessa história que é aglomeração, que é meio ambiente. Tem muita coisa que é, é, é preciso a gente... E, e eu acho que não tem jeito. A gente vai ter que fazer um, grandes mesas mundiais para discutir isso. Ué, é claro. E o Brasil tem que estar tá preparado. Viu? Não adianta mandar gente despreparada lá porque vai tomar... <risos> Uma vaca, se chegar certeza. lá com Lula e Bolsonaro. Meu né? Deus do céu. Mas vamos apanhar feio. Por isso é. que eu, eu vou lutar. Vou lutar com toda a minha força. Vamos lá para a última pergunta, ou para as últimas. E eu quero saber depois é, qual é a movimentação do Mandetta para ser candidato, ou se não tem nada. <risos> tem alguma coisa? Tem, eu venho aqui, pô, estou aqui. Então, cara. mas. Como funciona esse jogo? Cara, Alguém tem que te eu convidar? Acho... Você tem Não, que... você tem que estar tá filiado. Para você ser candidato a presidente, você tem que ser brasileiro nato. Tá. Você tem que ter mais de 35 anos. Tem. Tem que estar tá em dia com a justiça eleitoral, tá. né, com seus direitos eleitorais. E você, no, det... no, no momento certo, existe uma convenção do seu partido em que os filiados votam e falam: ok, ele vai ser o nosso candidato. Essas convenções normalmente são em junho e julho, a eleição é em outubro do ano que vem. Então, agora o que existe são pré-candidaturas, pessoas que estão começando a puxar o debate Sim. e que podem eventualmente colocar o seu nome à disposição da convenção lá em junho e julho para que ela delibere que o cara é candidato. Isso daqui é o momento agora de fazer esse debate, de, fazer, de conversar sobre o Brasil, de vir aqui... É, pena que a gente não está podendo fazer aqueles debates que eu gosto de universidade é. presencial, aquilo que é salutar, ir nas comunidades, juntar gente, escutar. Eu gosto de gente, eu gosto. De, eu não consigo, por mais que o celular tenha, mas cara, é tão é tão chato você fazer debate pelo celular. Ah não, não. essas coisas precisa realmente ter um contato em teatro é. de universidade é. que o cara grita. <risos> <risos>